Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco de celular de trilha? Você é daqueles que simplesmente pega o celular, põe no bolso e vai para a trilha? E... Ou você é daqueles que toma alguns cuidados a mais antes de colocar o celular no bolso e antes de ir para a trilha? A diferença entre esses dois perfis de comportamento... É a diferença entre levar o celular para passear e ela vir a ser um instrumento inútil, ou você realmente usar o seu celular como um instrumento eficiente de comunicação. Okay? Quando eu penso em um celular para levar para a trilha, Mesmo que seja algum lugar próximo, eu preciso me cercar de alguns cuidados. E conforme essa distância aumenta, eu tenho que aumentar também esses cuidados. ok? primeira coisa que você pensa no local onde você vai desenvolver alguma atividade antes de levar o celular você a, a, avalia se esse local que você vai exercer essa atividade é, tem cobertura de celular. Esse é um ponto. Okay? Segundo a Anatel, mais de 90% do território nacional tem alguma cobertura de celular. Mas temos diversas operadoras. Então a pergunta é, qual é a cobertura que existe naquele local, e entre as coberturas existentes, qual é a melhor operadora que oferece a melhor cobertura. Não adianta eu ter um celular de uma operadora X, e essa operadora X, naquele local do meu destino, é aqui ser, ter uma ótima cobertura e, e, e me satisfazer, mas lá naquele local eu descobrir que não tem uma cobertura suficiente então eu preciso antes de me aventurar entrar no site da Anatel ver o mapa de coberturas de operadoras do celular e se eu tiver um celular com dois chip, por exemplo eu posso manter a minha operadora e ter a operadora local então eu tenho a minha operadora A que me funciona aqui, meu celular é de dois chip e aí no meu destino eu pego a melhor operadora da região para utilizar. Então aqui eu já criei um plano aí de segurança para aumentar a eficiência do uso do meu celular, só, em pensar, só de pensar em uma segunda operadora, e que essa segunda operadora tenha um, uma, um alcance, uma cobertura melhor do que a minha. Se for a mesma minha, melhor ainda. Eu consigo então ter uma segunda operadora com uma cobertura é, é, adicional. Então eu tenho tendo uma segunda uma segunda a cobertura, uma segunda operadora com uma boa cobertura é melhor do que não do que ter só uma. Vai que a sua falha, falha, né? Ok, então esse é um ponto. A preocupação com a cobertura no local que você vai. Sua segunda preocupação provavelmente é que atividade que você vai desenvolver. Quanto você vai proteger teu celular. Né? Dependendo da sua atividade você vai expor o seu celular ao risco de queda, risco de arranhão, até o risco de perda. Se você Simplesmente não tomar o cuidado de colocar ele dentro de alguma capinha, por exemplo. Então eu tenho aqui como exemplo, dois tipos de capinhas que eu uso. A, a caixinha estanque, onde eu coloco o meu celular. E a caixinha estanque, pode verificar que ela tem... a uma película de silicone isolando e ela me permite acionar através dessa desse silicone todos os comandos do celular ou eu posso ter uma caixinha estante de pvc né? e isolar meu celular lá dentro coloco tiro o ar e eu aciono tranquilamente todos os comandos do celular dentro da minha, do meu saquinho estanque. Pensando nisso e somando isso ao meu primeiro cuidado, que é com a operadora, eu tenho agora resolvido o meu segundo cuidado, que é com a proteção do aparelho. Mas dependendo da atividade... Eu não posso pensar só na cobertura e não posso pensar só na, na, na, na proteção do aparelho. Eu também tenho que pensar na autonomia do aparelho. Qual é a, a, a, o tempo, a minha autonomia de uso, por exemplo, com o meu celular, com GPS ligado? Não vai ser a autonomia dele em standby, não vai ser a autonomia dele em conversação. Né? É... Como eu já usei antes, já testei antes, eu sei que a autonomia do meu celular, com o uso do GPS, é em torno de 4 horas. Eu vou fazer uma atividade de 4 horas e vou levar só o meu celular, sem nenhuma bateria reserva? Quais são os riscos que eu corro com esse procedimento, sem a minha reserva técnica? Né? De ficar sem bateria no meio da trilha e aí eu não poder usar nem para sair do local eu vou ficar sem gps e nem para pedir socorro né? então eu preciso pensar em ampliar a autonomia do meu celular eu tenho aqui que eu uso dependendo da atividade powerbank que me dá uma autonomia de uma carga, duas cargas completas, quatro cargas completas ou dez cargas completas. Então já pensei na minha terceira variável que é a autonomia do celular. Já resolvi meu problema de, de rede, de cobertura, resolvi meu problema de proteção, e resolvi meu, meu problema de autonomia. Ok? Então essa autonomia é mais um item que você precisa se preocupar na hora que levar seu celular para suas atividades. Principalmente quando você depende só do seu celular. Você não tem um GPS portátil, você não tem um segundo celular, etc. Uma das coisas é, é, interessantes é o cabo OTG. O cabo OTG ele é um cabo é, que, ao ligar no teu aparelho de celular, ele cria uma entrada USB do seu aparelho. Ao criar uma entrada USB do seu aparelho, Permite que eu possa utilizar uh, um mouse no teu aparelho, um teclado externo no teu aparelho celular, uh, espetar uma USB e seu celular ler essa USB. Mas aqui para o nosso caso, ele vai me permitir transformar o celular de algum amigo em um power bank para você. Tudo o que você precisa pegar aqui um exemplo, o celular do seu amigo plugar no celular do seu amigo e o celular do seu amigo vai disponibilizar uma entrada USB para você você vai pegar o teu cabo o teu cabo o carregador vai plugar na USB do teu amigo e vai ligar no teu aparelho. No momento que você ligou no teu aparelho, você já pode conferir lá na bateria que está carregando. Um cabo OTG desse não pesa 15 gramas, não custa 10 reais. E é interessante você deixar ele no teu kit de emergência. Tanto para você passar Carga para alguém, quanto para você receber carga de alguém. Okay? Então essa pode ser um adicional, uma ferramenta adicional na sua preocupação com autonomia no momento de emergência. E aí tem uma quarta questão, que é a intensidade do sinal da, sua, uh, uh, da operadora que você escolheu. Né? Lembramos que nós vivemos uh, uh, no nosso país várias uh, redes de celulares, né? 2G, 2G e meio, 2.7G, 3G, 3GX, 3GY, 4G, agora 4G e meio, se preparando para 5G. Né? Cada espectro dessas frequências, dessas camadas, é, elas estão dentro Uh, estão em frequências diferentes e intensidades diferentes de todas elas no momento a, a emissão uh, mais forte é a, é, é a 2g que é a rede gsm a rede gsm ela ainda vai funcionar no brasil não tem perspectivas de, de, de desligamento da rede 2G, porque é muito utilizado na telefonia rural do país. Diferente dos Estados Unidos, que a 2G foi removida, mas ela foi substituída por outras redes de telefonia é, que, que solucionaram o problema de telefonia rural. No país, no Brasil, por enquanto, a telefonia rural, baseada em GSM, baseada em 2G, é muito forte e não tem perspectiva de substituição. De forma que é mais fácil desligar a 3G para dar espaço para uma nova frequência do que desligar a, a 2G, de tanto que ainda é usada. Sendo assim, a rede 3G... É, que tem maior potência, tem maior radiante a partir das, das, das estações de rádio base, que são as antenas de celular, maiores do que a, 2G, que a 3G, maiores do que a, a 4G, então uma solução, no momento que você entrar em uma área rural, por que, que você vai usar 3G ou 4G naquela área, se ela tem um, um alcance, uma potência mínima, né? um alcance mínimo, ou se às vezes é inexistente. O que você faz? Você altera a, tua, a rede móvel do seu celular para uma rede 2G, ou a rede GSM. No meu caso aqui, onde eu estou, eu estou usando a rede 4G. E a rede 4G ela só tem um pontinho de sinal. Eu vou mudar aqui para rede GSM. Está mudando, estabelecendo a conexão, aumentando o sinal. Aumentando o sinal, aumentando ainda mais, sinal total. Está vendo? Os cinco pontinhos de sinal, sinal total na rede GSM, em comparação com a rede 3G, que era só um pontinho de sinal. Isso aqui, num ambiente remoto, no interior, na área rural, na montanha, na trilha, a rede 3G ou a rede 4G fica no meio do caminho. Quem te alcança é a rede 2G. Então compensa você, por medida de segurança, para voz e para texto, é, para SMS, você usa tranquilamente a rede 2G. Okay? E se você continuar com seu celular na 4G, num lugar que só tem 2G, o que, que vai acontecer com a bateria do celular? Vai se esvaziar rapidamente, porque o sistema vai ficar tentando fazer a conexão com a 4G porque está configurado no 4G, e essas tentativas sucessivas vai gastando bateria. Então é mais interessante manter em 2G, economiza a bateria, amplia o alcance. E eu posso usar tranquilamente meu celular para voz, que é o que interessa. Se eu quisesse ficar usando a internet, eu não ia para o mato, não é verdade? Mas ainda tem uma segunda questão. É, é, o, S, o SMS que é aquela comunicação por textos de até 140 caracteres no seu celular a rede precisa de menos sinal menos intensidade de sinal para estabelecer essa comunicação para pegar o seu pacote de caracteres e encaminhar para o destinatário então para estabelecer uma, uma comunicação por voz eu preciso ter um mínimo de qualidade, de intensidade, naquele sinal, naquele sinal de rádio, que celular é rádio, naquele celular, naquela frequência. E às vezes, para o SMS, eu só preciso de um pouquinho de sinal, quase inexistente. Suficiente para entrar no aparelho, um sinal que de repente não fique 10 segundos no aparelho, mas é o suficiente para entrar, pegar o SMS e jogar para a rede e enviar e às vezes esse sinal não é suficiente para estabelecer uma comunicação por voz mas com certeza vai ser para uma comunicação por SMS então é, em áreas remotas o, o SMS é muito mais eficiente do que a voz dentro da, dentro da 2G e a rede 2G é muito mais eficiente que a rede 3G e a rede 4g existe um serviço oferecido pela polícia militar do estado de são paulo que é a a, a solicitação de, de urgência e emergência através de sms para 190 polícia militar e através de sms para o corpo de bombeiros no 193 você pode mandar SMS tanto para 193 quanto para 190. Porém, para você acessar esse serviço, você precisa ser uh, ter alguma deficiência auditiva e fazer um cadastro na corporação da Polícia Militar. Aí você vai ter que procurar qual é o batalhão que faz esse cadastro, e aí você vai lá, eles vão desbloquear o seu aparelho, caso você tenha alguma deficiência auditiva, e, e isso é bem interessante... É, para atividades em área remota, onde por SMS você passa a sua coordenada, passa a situação, e é, lá no comando da Polícia Militar, no comando do Corpo de Bombeiros, através do seu celular, já vai saber quem é você. E de acordo com as suas instruções, que vai conter a sua coordenada e a sua a situação, já vai saber aonde você está e qual é a ocorrência. Bem interessante. Então, depois você pesquisa sobre isso. Agora, continuando. Mas e se eu quiser aumentar a minha. É, eu ter um celular de trilha e aumentar a eficiência sem ter que usar um smartphone? É possível? É possível. Você pode utilizar os antigos celulares GSM. É, os antigos celulares, quer dizer, que eles operam na rede GSM. E por operarem na rede GSM, eles vão estar sempre utilizando é, um sinal mais forte. Por isso que é muito comum no interior as pessoas terem é, esse tipo de celular para voz e SMS funcionar melhor do que qualquer smartphone. Okay? Então, celulares antigos você pode reaproveitar e usar como celular de trilha, eficiente. Dá para melhorar? Dá. Existem alguns celulares é, de trilha que são vendidos especificamente para atividades é, que, que, é, em ambientes hostis né, que já são preparados então por exemplo esse aqui é um celular à prova de água, a prova de queda, a prova de poeira possui uma lanterna razoável, Possui é, bateria para 30 dias. É, e, e eu consigo. É, é, só, é só GSM. Eu consigo falar e mandar mensagem pela rede é, GSM. Então é um bom celular de trilha. Eu gosto muito dele. Okay? É, lembrando que esses celulares antigos eles tinham uma autonomia, eles têm né, uma autonomia muito grande. Então, nesse caso aqui é uns 10 dias. Esse celular aqui, eu tenho uma autonomia de mais ou menos uns 30 dias. Mas existem os celulares é, chamados GSM Rural, que são muito vendidos no país e que são melhores ainda para trilha. Então, por, a, por exemplo, esse celular aqui, que é, o, é, é um celular rural, é um celular vendido como celular rural, é um celular, chamo de rural porque ele só funciona em rede GSM. Ele é otimizado para a rede GSM e tem uma bateria que dura mais ou menos uns 15 dias. Né? E ele tem uma coisa melhor ainda. Além disso tudo, ele tem entrada aqui para antena externa. Então, a pessoa que compra um, usa um celular desse, ela instala na tua casa uma, um, um cano de ferro ou uma torre é, de antena, instala uma, aquelas antenas enormes de, de, de celular, é, de um metro e meio, dois metros, meio metro, e isso é de acordo com a, a, a região, né, que precisa às vezes de uma antena de meio metro, e tem região que precisa de um, uma antena de dois metros para ampliar aquele sinal. E aí ela pluga o cabo da antena atrás do celular e utiliza tranquilamente. Dá para usar isso na trilha? Em algumas expedições você consegue levar aquelas antenas grandes. Quanto maior a antena, maior o ganho. Mas em algumas expedições você pode utilizar a antena móvel. Essa aqui é uma antena móvel, que ela amplia uh, a recepção e a transmissão uh, deste celular rural, dentro dessa frequência, da frequência que ele opera. Né? Ela é rosqueável, eu posso uh, aterrar ela uh, em cima do automóvel, ela é muito utilizada mais para isso mesmo, né? Para colocar em cima do automóvel. Mas eu posso colocar ela na mochila. Penduro ela na mochila. E ela vem com um cabo de 5 metros. Mentira. Esse cabo aqui de 2 metros. Ela vem com um cabo de 2 metros. E aí eu coloco no final desse cabo um rabicho adaptador um rabicho e no final do rabicho o adaptador para este celular até aqui você compra a antena compra o cabo vamos supor e vai chegar na tua casa essa antena e esse cabo só com esse conector e aí você vai modificar esse adaptador que é de acordo com o um aparelho. Cada aparelho um adaptador. Esse adaptador é para o aparelho que eu uso. Essas roscas são universais. E é só ligar. Conectei. Acendi. Amarro minha antena no meu bastão de trilha, por exemplo. Peço para o coleguinha aí, no meio da montanha, no meio do mato, movimentando a antena até encontrar sinal. Quando encontro o sinal, estabeleço a minha comunicação. Então, esse, é, esse sistema eu uso quando eu vou para áreas que realmente é, é muito ruim de sinal. Aí eu levo esse celularzinho de trilha com antena externa. Levanto a antena mais alto que eu posso, direciono ele para a direção da antena da RB mais próxima, né? da, da estação radiobase radiante mais próxima, e tento captar um pouquinho que seja de sinal, o suficiente para às vezes para mandar um SMS para a minha situação. Ok? Então é isso que eu queria falar sobre celular. Aí só fazendo a revisão. Olhar a operadora, ver qual é a, olhar a cobertura né do, do local que você vai. Escolher a operadora do seu celular ou a segunda operadora do seu celular, de acordo com a cobertura do local que você vai. É, cuidar da autonomia do seu celular. É sempre bom, se você pretende usar, fazer uma atividade que vai exigir duas cargas, então é bom levar o dobro de carga. É, a proteção do seu celular, sempre estar protegido em um em uma caixa estanque ou um saquinho estanque. Né? E quando você vai em região que ainda assim o sinal é insuficiente, você pensar em celulares rurais com entrada para antena externa e o uso de antenas externas para ampliar o alcance, a transmissão e recepção no local que você é, estiver exercendo sua atividade. Dá um joinha. Se você não assinou o canal, assina aí. Tá bom? Até a próxima.